Bem-vindos a mais um fundo do baú. Hoje, a minha entrevistada é a queridíssima Nani People, que é uma pessoa que eu admiro há tantos anos. Que é sua fã, que sou sua fã. Também. Ah, eu que eu dizer, vem, eu... tô indo agora. Você do Ivan? Foi mesmo. Super solista. Falei, Nani, tô começando um canal novo. Tô chamando os amigos primeiro, que vão ser nossas cobaias, pra gente fazer essa gravação. E eu te admiro muito desde, nossa, nem sei quantos anos, porque eu te acho inteligente eu te acho rápida, eu te acho espirituosa, eu te acho educada. É sou né? eu acho. Mas eu acho que quer é dizer com você é o seguinte, todos os momentos de transformação da minha vida, pelo fato de todos os amigos saberem da minha graça com você, Tentaram te convidar para o teatro até nos momentos muito cruciais da minha vida. Eu lembro que o que mais marcou foi um pulo do gato que eu minha vida, que foi quando eu fiz o um filme terror chamado A Fazenda, e eu ia entrar na fazenda <risos> no dia seguinte, e quando eu saí da fazenda você foi ver um show meu também no café, Paul! Isso até. Eu Quer lembro. dizer, então assim, a primeira vez que eu vi você pessoalmente foi lá no da franga, que eu pulei na tua frente e falei: sou sua mas você não percebeu muito que eu estava de manhã do carro. Aí, quando <risos> não estava de mundo, nani. Não, não. Ah. Eu estava de nani. De make-off. Aí quando o mundo girou, eu tava gravando a matéria pra a me virar pro Ela, sempre foi muito bem. Aí nós nos encontramos. E ela também. trabalhava com a Ebna, exatamente, é. gravava a matéria é ela e ela tava me é. virar e de repente ela veio me entrevistar. Nossa, é. eu adorei. E aí depois eu o prêmio de Léo Lobo. Isso, o Rise, e aí eu fiquei, olha, ah, eu sou sua fã mesmo. Eu não tinha internet ainda não, viu gente? Ela fã dela no de telejornal, de, de, de, de depois ela foi nos Estados Unidos, eu continuo acompanhando e tal. Eu não era uma. uma Mini hacker de internet. Não ah. nem mexer, porque eu fiz a tipografia, né? Ah. É complicado, pra gente, né? Isso meio tiranossauro. Não tem aquele barulhinho, complicou tudo, né? Não, tem o então, barulhinho, não, não faz o plino, não tem, jeito, Não tem que fazer o pleno, tem que fazer assim, não. Tem que fazer assim, entendeu? Tem que ter coisa pra pegar. Se não pegar, não funciona. Olha, eu acho que todas essas características uh, que eu citei aqui da Nani. É, são em decorrência da, da vida que ela teve, das experiências de vida que ela teve. Então eu acho que ela é uma entrevistada maravilhosa pro nosso fundo do baú, porque eu tenho certeza que você trouxe coisas aqui. E foi difícil pra tentar pegar as mais assim, entendeu? Porque com 50 anos tem muito história pra contar, né? E eu sou uma acumuladora de coisas de lembrança. Você guarda tá. muita coisa. Eu guardo. Quando eu perdi eu minha mãe, que minha mãe na minha vida muito rápido, meio do mês e meio, ela teve um câncer agressivo, é não deu tempo de acudir. E eu aprendi uma coisa com ela que eu falo muito até hoje, é desapegar. Aí eu me desapegar das coisas. Então a partir dela eu falei assim, oh, não, as coisas têm que ser comemoradas. É estrear uma calcinha nova pra ir na padaria comer um pão na chapa. Uhum. A vida é isso. É. É você... Fazer todo momento coisas. é momento, você, né? Todo momento é momento. É. é toda hora é hora. Fazer quando tem vontade, entendeu? Você fica esperando, às vezes, uma época, uma... Claro, você não vai é pegar o um vestido de brilho na feira. Você não é louca, Sim. tá? Minha amiga, sua é Mas assim também tá vai, vai até... Mas não ficar follo. guardando as, as coisas, coisas lá pra quando, exato. né? Que a gente faz e demais isso. Você não isso? usa, joga fora, dá pra alguém, recicla. Não é que joga fora, dá pra alguém. Fiz um, um, um bazar esses dias, que eu fui drag muito tempo na minha vida. Muito tempo. a minha carreira na noite como drag. Quando eu virei trans, eu deixei de fazer show e tal, ficou aquele monte de roupa de, né, de aves raras em casa, de sapatos e tal. Nossa! E você vai falar, vende pra alguém, vende como, ninguém vai pagar o que vale. Sabe o que eu fiz? Teve um bazar voluntariado de Rio, que eu sou madrinha, que é um projeto que eu me orgulho muito. Fiz um arsenal de coisas e mandei tudo pra lá. Que legal! Pelo menos você faz uma coisa de passar uma energia boa Sim. e vai render alguma coisa pra eles. Sim. Se você não se dá toda dispersando, jogando fora. Então, você eu, eu, eu já ganha alguma coisa, que eu ganho muita coisa quando eu viajo. Porque eu vejo que não é para mim, eu vejo que é eu tô local... Amor, tá aqui, é pra é, você, toma, toma é, bom. É, é O que é meu é meu, o que não é meu não é meu. Agora, quando vejo que é meu, eu vou atrás, ainda mais quando é bom. Ô, oh, oh. querido! <risos> Bosque, você tá ligada, né? <risos> Eu vou atrás, eu pego WhatsApp, eu mando luz, eu faço qualquer negócio. Estou tá namorando, tá oh. casada? Estou feliz, que... querida. É, eu não muito... sei a só. Hum, hum. até a peça falando. Essa é boa, tá, boa feliz. tá feliz, o que será? Pode ser tanta coisa, tá feliz? Porque é engraçado, nada, tá as feliz. pessoas estão querendo uma coisa atrás da outra e por assim não vão curtindo o que tá no momento. No momento, eu estou sendo feliz. Eu vou ser namorada, com o que fala que eu tô mas não, eu estou sendo feliz. Boa. Porque assim, você às vezes você fala, eu quero namorar, eu quero casar. Aí fala para mim, você quer namorar, quer casar, você fez a carreira e ser é feliz, não vai ter. É muito difícil. Na peça que eu tô falando, a tua hora fala isso. Tem então, uma, uma das ouvintes que liga e fala, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Eu faço aquilo. Tudo bem se eu não casar? <risos> Ah, Já tem tantas eu outras penso coisas da coisa assim, é. tá, quer dizer, eu peso Aí eu falo, você quer ser feliz? Você quer ser empreendedora? Você quer se dar bem, você quer ser conhecida? Você quer casar e ser feliz? Oi? <risos> ah, Mas eu acho que é difícil. Foi então eu tô sendo feliz, eu acho que sexo é química, amor é matemática. Então, no momento, eu não estou fazendo muita conta. Ah, <risos> boa, boa. Porque <risos> Alexandre você, Fluir. você casar com alguém tem que estar disposta a fazer muita conta, é, né? De todo jeito. Coisa. Você não casa com a pessoa, você casa com o conjunto muito da obra. Muito. Todos sendo feliz. Até até quando, entendeu? As pessoas se mostram. Estou curiosa, porque a gente já viu a Nani dizendo aí que jogou um monte de coisa fora, que antes ela era muito apegada, não sei o que Ou seja, eu imagino que o que ficou seja muito especial, muito especial. Então muito eu especial. vou abrir o baú da Nani para ver o que que ela trouxe aqui para gente desses objetos de recordação do fundo do baú. Você quer começar com qual? Podemos começar com os mais antigos que, que você quiser. quiser. Por esse aqui que eu adoro de paixão que eu guardo aqui dentro, que é uma pena que eu não trouxe a foto, vou te mandar a foto por e para você ver. Mamãe tinha 18 anos tirou uma foto, meio portrait. Naquele tempo, quando eu tinha 18 anos, não era como hoje, tem a digital, qualquer hora e hora, tirar foto no banheiro, não. É. Você se, se, se arrumava, tinha que ter produção também. E ela tinha uma foto e tinha um broche nessa foto, que eu sempre achei lindo esse broche, desde criança. Tipo, a lembrança mais remota que eu tinha na minha vida, eu adorava essa, essa, essa, essa, essa, esse, broche. esse broche, porque assim, era uma, era uma coisa que atenção na roupa. No colorido, que os coloridos antigamente eram meio que feito à mão, parece? É. Ficou muito colorido, então já muita atenção. E aí o mundo girou, quando a minha tia, eu falei, com 92 anos de idade, a minha prima me deu que foi esse broche, que deve ter mais de 100 anos. É. Tem, porque a mamãe, se fosse viva, ela estaria fazendo agora 90 e poucos anos, por aí. Então, esse broche tem mais de 100 anos. Então, a coisa que veio para a minha mão de susto, até quando essa minha tia, de 92 anos, faleceu, a minha prima, que ainda deu para ela, falou assim, olha, teve é, que ficar com ela, ela falou assim, olha, esse broche foi da, da tia Ivone, e eu sei que você... Que a era fez, sua mãe. Minha mãe. Quando ela fez 70 anos, eu dei pra ela essa foto de Portrait, eu mandei ampliar, que eu tenho na minha sala. Que legal. Até, e dei pra ela de aniversário. Até não gostou muito, fala, falar, ah, eu era linda, agora minha gente desse jeito. Ah, <risos> já eu Mas você é. mesmo, aquele cabelo chignon, sabe assim? Não, super, linda, super toda linda, linda. Aquela é. coisa de portrait, assim. E tinha a foto dela. Tá, e aí, esse broche foi na minha mão. Então, eu tenho um carinho muito grande nesse broche, que vai pra uma das minhas sobrinhas, quando eu... Tô, de ver aqui embora. Herança, Herança, né? É, vai passando é, é. de um pro e outro. Que e é um Mas outro, você assim. usa, não? Você não, deixa ele guardadinho. guardadinho Sim, né? um é muito. Tem, olha. Tá moleza. O efeito bacana que dá. Então, o que eu falo tem mais de 100 anos, tem, porque se Sim, ela ganhou, ela estava com 91, Ai, se ela ganhou, já foi da avó dela, você imagina do como é isso aqui. Eu peguei e mandei dar um banho, claro, mandei dar uma, uma tratada nele. E ele lembra um leque mesmo, né? Também, É. pronto, eu, ele, lá, ele lembra um cá, leque, tá um lá. leque inteiro, ele né, ele no lembra, caso. Da close aqui, ó, olha aqui, ó. ele lembra um leque, tá vendo? Tem um leve, uma leve, uma pena na, na, na, no meio, Quer dizer, eu tenho um cara muito grande. Aí ah, essa caixinha eu ganhei depois e curiosamente essa caixinha se viu. Perfeitamente. é então, Ele fica na minha, no meu móvel, no armário que eu tenho, no gaveteiro, que eu sou de gaveteiro hum, ainda, sabe? Ah, eu tô então, gaveteiro, é, né, chama tenho, gaveteiro. E no um gaveteiro, meu lá, que é um gaveteiro para minha mãe. Tem minha casa é minha frente, sabe assim? Ah, é um pedaço de coisa que a da mamãe, também é esse cenário. Ah, mas <risos> é bacana isso, né? é a casa que tem a cara da gente nós, com as coisas que a gente, que a gente gosta e tem história. tem história, que tem história. Eu falei e história. Que tem história. Então, essa é a primeira coisa. Lindo, né? Muito, muito lindo. Linda. Essa foto me diz muito respeito, que é uma foto que marca a primeira vez que a mamãe foi ao programa da Eve. E curiosamente eu ganhei uma festa de aniversário quando eu fiz 50 anos, o Paulo está que ele me ligou, tava gravando parte do shopping, falou, tia, você vai fazer aniversário? Você eu estava lá? Eu quero uma não. festa para você. Vamos fazer? então, quero, eu quero ir uma festa. E ele não me vê infantil. E qual foi a minha surpresa? Quando eu cheguei na festa, a mesa, estava a minha vida em fotos, que ele pesquisou sozinho. E pegou essa foto de alguma aplicativo, ou de alguma coisa. Que foi a primeira vez que mamãe foi na EB. Na EB eu nem estava contratada da EB ainda. Eu fazia, pra, eu fui fazer uma matéria, que eu, fui, eu conheci a Eeb fazendo uma matéria que eu fui fazer uma, uma matéria para a Mérica, para a América de 7 anos. Ela uhum. sem 10 pecados capitais, comidou quatro drags né, para bombava em São Paulo e pôs a gente na luxúria. Passou o um tempo a EB que se vestiu de drag. A Eb se montou Sim, de drag igual a mim, e aí o meu costureiro fez essa roupa da Ebe, ela montou os cabelos como eu tinha também, que eu usava sempre coque, ela se montou meio de Nani, eu a maquiei. E ela não quis usar brilhante nenhuma, que só usava joia, é. depois a joia da brilhateria. Aí resumindo, a mamãe foi pela vez vai para o programa da Eu Não era nem contratada ainda. Isso aí foi em 80, 98, 99, acho que eu vou estar na frente. Nossa, você tá. Só, você tá você aqui, aqui mesmo. Você viu, ó, 98, 99. Só que eu tava com é, 36 anos, 38 anos. 38 anos aqui eu tava. 38. E sua mãe é ótima, né? Mamãe lava a boca da vida, é. eu sou muito parecido com ela, sabe? Mas celebrava lembrava a vida, sempre. Mas você, você nunca leve para a vida, meu os desaforos que a vida te faz. Deixa ali. Não carrega o fardo, não sabe por quê? Porque você vai ser impossibilitado de sentir outros sabores. Tem uma mãe ou uma família então, que te dessa dizer. maneira é a diferença da vida a de uma minha pessoa. mãe. Né? Da vou... felicidade da vida de uma pessoa. A minha mãe. Fez eu sentir que a minha casa era o Porto Seguro, que era o Mundo era meu quintal. Maravilhosa a foto. Paixão. Maravilhosa. Eu você já estava na TV pra... nessa época? não? Como já. É que foi? Ah, eu Já tive Goulard, Andrade, eu no Largo de Andrade, começando no Largo em 95, 96, isso foi em 98. A manchete tinha fechado, eu estava na Mauri, foi na Mauri Júnior, e aí a EB fez programa especial de DEC em 98, 99, fez programa da Em EB. Tô, e aí pegar. a gente foi dar entrevista, eu entrei na EB em 2001. Fui entrar contratada a fazer a EB dois anos depois. E aí, fiquei seis anos, quase sete anos lá, fazendo links ao vivo. É importante falar link ao vivo, gente. O que é um link ao vivo? O programa é ao vivo. Então e aquele caminhãozinho e tal, com aquela antena de Caminhãozão, caminhão. é, que tem é. uma antena parabólica é. em cima, é, Trinamente. que vai procurar o satélite é. a antena. O, é. o vácuo de satélite. É. E aí tinha um tal de delay. Eu tava no meu vermelho, um o tal de Vanderlei. O era o Eu achei que Vanderlei era pessoa. E uma pessoa, fala, o qual dá, vai dar delay, falei, o Delei. Achou que delay é o de Vanderlei. falei, o que é que Vanderlei vai chegar? O que é o Deleu? Que é o Deleu? Deleia quando você fala, oi, aí depois você ajuda oi <risos> É, aquele tempinho que demora a gente vê muito né o apresentador chamando o repórter o repórter fica ali tá tá tá, tá, tá é um deleite é um que na mano. tv fica um ano né é, é, quando é, a é. gente tá esperando acho que não é nada é. Né? Assim, então assim a internet em e fiquei sete anos quase há seis anos e oito meses fazendo matérias e links ao vivo para ela e fui para nordeste ou seja isso é outra história né para fazer ao vivo você tem que ser esperto tem que ser rápido, tem que pensar rápido, porque você tem ali um minuto, é. dois, três, trinta segundos às vezes, aí, e aí, você se tem que desenvolver se ali. Aí, né? e, aí, se se se se e se você vira. Acabou o link, eu fui desenvolver pra ela, deu um deu um piripaque no estúdio, apaga a luz. Ficou com você. A Marcela pela minha frente Segura continua. Segura, na Nari. Continua, no dia uh, que eu entrevistava, tá falando uma zuleja uh, na hora. <risos> e saiu, te saiu, saiu muito bem, é Saiu, media, uma, uma até voltar a luz do estúdio, que deu algum blackout, que isso aconteceu, que o estúdio é apagou. Eu vou pegar agora isso aqui, que eu tô que Isso aí é uma registrada na minha vida. Isso é uma bolsa. Ah, eu vi bolsas, esses brilhos é... todos aqui, eu falei, o As que As minhas é bolsas isso? são sempre antológicas. O que é essa bolsa, velhinha? É a bolsa. Bolsa, pois né? É, mas é, por que essas oh. bolsas da Nani fizeram história, ponto D? A ter pedido é. uma... Pesa pra décima, vez. né? Ah, tá vazia ou tem uma grana? Tá, né? tá vazia, Nossa, tá vazia. É só da é já faz uma situação certo. aí, já. Tá vazia. Eu tenho Nossa. um grande amigo que é meu amigo há mais de 20 anos, que é o Mauro, Mauro Mauro Yamata. E aí ele ah, trabalhava em banco e eu falei assim, vou fazer uma bolsa pra você, Pipô Fez uma bolsa que eu adorava. E na época eu fazia que? Mauro Yamata. Ah, tá legal. E aí eu chamei de mentira. Ah. E aí ele começou a fazer a bolsa por hobby. Eu tenho mais de 50 bolsas. E essa bolsa, quando eu fazia pânico, se ela chamava de bajou de biscate. <risos> Mas todo é mundo quando chega, quero ver a bolsa da Nani. A Mas bolsa, faz, é. faz, quero ver a bolsa, faz, a bolsa. Então as bolsas são uma coisa que marcam muito na minha vida, porque mesmo eu deixei de ser drag, a bolsa continuou. Duas coisas que Esse um acessório. A bolsa e o sapato. Continuou base... E vida, o leque? Total. Mas o leque também, né? é questão de sobrevivência também. Não podia mais ainda. Ah. depois que essa zona de calor, você fica aí calor, isso aqui salva Mas a vida. o leque virou a tua marca. Virou né? minha marca. E virou sabe o quê? O plaquete. Olha que uma lembrazinha, ela tá sim. fazendo até pra, pra chegar em mim. Tá chegando. Isso aqui salvou a vida. Você tá fazendo a matéria? A primeira vez que você for usar o leque. Adorei a bolsa. No mercado do mix, porque a babula de Andrade. Ela virou um plaquete, olha! Chegamos, voltamos. Você acessar o claquete e bota pra mim. o leque é um visor de água. Isso e Faz quantos anos, anos então? O leque? 96, 20 anos. E você usa o leque um pouco também, meu, como escudo, às vezes? Não sei. Também. É, né? Porque o Vrá vira assim: acabei com você. Ah vira, vira a página. O próximo. É, vira é, assim. isso, isso. O 20 meu Deus. Isso, 20 conversas. 20 conversas. É o Vrá. Acabou. 20 É isso. Por favor. Vamos ao próximo. Já foi três? O sapato é peça indispensável. Esse oh, sapato, sapato. Esse é o sapato. Esse sapato foi desenhado pelo Fernando Pires. Que aliás, há muitos anos. Te Só que te eu, eu ouvia falar do Fernando Pires e não sabia quem era. Quando eu vi o Fernando e o sapato, eu me apaixonei no sapato. A partir daí, todos os meus figurinos saíram do sapato. É, o Fernando Pires. Ele Fernando, faz e esse é sapato criou pra mim, que foi. Eu esqueci de vários sapatos. Tem coisa que o Fernando e eu Ficaram comigo. São peças de. Você não usa mais esse saltão? Usa, usa, usa. muito muito Você muito, ainda tá segura bem no salto. E eu ficava nisso daqui mais de 12 horas no um dia. Eu montava para fazer um mercado com o mercado Mundo Mix nos anos 90. Nossa, tipo três E o dia inteiro de baixo. O mercado Mundo Mix ia pra Tony, ou se da Tony, ia pra Rave, se é da Rave, ou então ia pra Band Queen, ou então a rede também. E depois eu terminava a noite ainda no silva. Ia pra casa que horas? 7 horas da manhã. Em cima disso aqui. E isso aqui você vê que é um salto xícara, porque assim é o pires mesmo, você vê que a, a, a frente do pé não tem. Você apoia e se equilibra mesmo, porque não tem a base da frente do sapato. Tem que aprender a andar, né? Tem que aprender a andar. Mas é super confortável pelo visto? Não é, confortável, é, isso, é confortável, senão não não é, confortável. Ah, você não não é confortável. Se não na mãe. Não é confortável, porque nessa altura, é, tem quanto um Esse aqui tem o quê? Tem 20? Eu falo que o Fernando Pires fazer a gente 20 centímetros acima do nível do mar. <risos> Quando você vê a vida 20 centímetros acima do nível do mar, você vê tudo na outra dimensão. A questão da altitude e longitude é muito importante. É. Então 20 centímetros. Olha, 20 centímetros resolve muita coisa. Faz a diferença. <risos> Faz a diferença. Você diria que suas uh, paixões... Eu assim, com isso. De... Nossa, isso é o um perigo. Dirigia com isso. Dirigia é um um dirigi com isso. Olha que louca. Louca? Você, Você é apaixonada é? por ser bolsado um sapato. sapato e bolsa? O lebutan, até hoje, eu não tive coragem de desembolsar, porque eu acho muito dinheiro. Muito caro. caro. É. Que acho que dinheiro é menos a fome. Então, assim, até hoje eu não tive chance de ter um lebutan. Lebutan é aquele sala vermelha viu gente? É isso. É. Mas são assim, os lebutanos que, assim... Um sapato desse pode ser pelado, ninguém é olha. Você o um sapato, é você verdade. sabe disso. É. E loucura pro brilho, loucura Muito. Pro... Brilho sempre. É, brilho é. sempre. Pau tem que ter brilho. É. Tem que ter brilho. Não sou nada a favor de bijuteria de natureza ah. Não posso. Não dá coisa de pena. Pazinha. Tem não. Não sou caiapó, uh! Não, na boa. Um amigo meu chamou de os colares de eu disse, não tem nenhum brilhinho, amiga. Não dá pra colocar um brilhinho, ó. Manda um tijolo, entendeu? Vamos dar uma coisa assim, né? dá um real, entendeu? Porque a gente gosta de brilhar, né? Eu não nasci com fazer tudo igual, você. Assim, já tem muita gente fazendo isso. Eu não nasci. Então, já que pra passar pela vida, eu quero passar passando. Isso. Ai, gente, Ai, quantos, quantos séculos de prática? prática. <risos> isso que eu queria. <risos> né? Tá indo, né? Tá Assim, não faça chover na minha parada. Eu acho que assim, se a sua pomba não gira, não tenta parar a minha, querida. Porque a minha lá não gira, ela faz rodopia. Minha pomba e tem uma coruja. Tem que ter a coruja. Você, Você sabe que coruja? olha o pezinho é. da tia como ah, tá. é que uma uma tá. Você é bom de pontaria? Dá um tiro na minha coruja. <risos> Você adora coruja? Adoro. É seu é bicho preferido? É, assim. um dos, é um dos, É, eu sou muito bichinha. Né? É, adoro. é cachorrinho, eu bichira, todo mundo sabe, adoro Eu sou demais, eu pago o carro pegar, pra adotar, os meus que eu tenho são adotados. Eu sou anti-compra, não sou Também. mesmo. Porque cria uma, uma máfia. Né? Eu acho assim que comprar cachorro, eu acho, eu, eu uh, admito, não nem admitir é o tempo, porque a pessoa pode fazer o que ela quiser, óbvio. Mas eu acho ok pra quem sempre sonhou em ter uma raça. Ah, eu sonho em ter um, é, mas eu um com... cóquer, eu sonho em ter um dálmata, eu sonho em ter qualquer coisa. Tudo bem. Agora, no meu caso, por exemplo, no seu também, a gente, eu acho que é isso, que é cachorro, eu quero um cachorro, mas, eu, sabe, eu tenho duas viralada e estou feliz na vida. O que me dói é o ato que estar tá atrás disso. Sim. Sim, é o canil do cachorrinho. Sim, a que indústria. É. Pega as, as matrizes, as fêmeas que jogam num banheiro num local úmida, um coitada, não sai nem pra mijar. Não, ela e... apare um atrás do outro, ela sai parando atrás do outro, é, até é, não servir é, mais. É. que tem de história de maus tratos de cachorros que vivem... Não, e, matam, e matam os pára. filhotes que não estão nos padrões. Juntos, Esse dia eu vi um moço exatamente. contando que um cachorro nasceu é. com um olho azul e outro, outro preto, fora Matou. os padrões da raça, Matou. e ele ia matar. E o menino foi lá e pagou o pra é. ele pra, pra poder ficar com o cachorro. você é uma coisa que assim, quando você compra, você alimenta isso. Sim. Mas voltando à coruja, A coruja é, caso, é de objetos assim, você gosta de coruja. Mas essa A coruja... Eu tinha que ter uma coleção de coruja. Tem, tem, tem, você tem, tem coleção dela? Eu tenho eu coleciono um pouco. Eu tenho um grande amigo que... tinha um amigo que colecionava muito também. E assim, era o da faculdade de pós-calde filosofia ciência e letras. Eu sempre gostava do blusão. O professor que eu gostava muito dela, Dona que tinha um blusão que tinha uma coruja. Mas não era rosa? Não. Eu, ah. gostava, eu de quem? De quem? Monica Radique. Ah, e ela partiu assim. o shopping, ela me deu uma coruja lá. Corujinha, <risos> coruja mãe, coruja amor, vem cá. E Aí é o cofrinho, coruja, né? É o um cofrinho, é. mas ela fica em cima do meu cofrinho. Chega, não dá de cara na minha, minha coruja. E olha como ela é assim, doutor. Você acha que coruja tem essas coisas de... O que, que dizem da coruja? Eu nem que sei. que ela é sábia, né? É sábia. Como é, é. Mas que isso pode ser? É não. Não, não, não, é não, é. não tem não. isso, não. Tem de coruja com bolo de vidro, pra deixar na porta. Não. Eu gosto de coruja. Coruja sábia noturna. E eu sou noturna. Porque eu tenho um pouco a música da Angela Maria, sabe? Eu tenho o destino da lua, a todos encantos, não sou de ninguém. <risos> que hora você vai dormir? Às 5 da manhã. Jura? Acorda às 9 Jura? 8h, 9h. 4 horas, tá bom? 3 horas e meia da hora. Ai, gente, eu quis pegar tanto de ser assim. Recarrega a coisa. Eu ah. Ontem eu gravei o dia todo. Ontem eu gravei o um prazer. Nossa, prazer, meu eu... sonho eu vou... é precisar chegado. de quatro horas de sonho. Cinco. Três horas e meia. Às vezes nem dor. O William fala aí, você vai deitar eu tô mexendo na tua casa, na tua casa. Ele acorda e já levanta Eu já tô já assim, já, já, já, já, já, já acordo, sempre oh. rio, sempre rio. Eu acho que a passa muito tempo deitada. Eu, eu celebro tanto a vida, eu não tenho tanto para estar aqui. Eu tenho uma, uma reta de vida, tempo. que tá perder tempo, então não tenho do que chorar. Eu não tenho uma história de bicha atrás para contar. Porque se tentar fazer tragédia, eu fiz a comédia e até hoje assim. Se tento fazer tragédia, eu faço já comédia. Se tento fazer drama, eu pode parar, amor. Não, não, não, não, não, não. Vai vou. levar aqui, né? Vai ajudar no quê, né? A crise aqui sou eu, não estou fazendo isso? Uh -huh. TPM, eu falei, TPM, que que TPM, uma intenção pré-menstrual. Quando você conversa, vou dormir. Eu nunca tenho TPM. Eu vi quanto é que na minha vida eu faço TPM? Como é que vai criar quatro, cinco crianças com fralda de pano que você não gosta da mão? Cadê TPM? Como é que você vai ter TPM enxugando fralda molhada com ferro em brasa, que não tinha energia elétrica. Não dá pra para TV, para que TV pra mim? Tô precisando meter, vai dar essa periquita, vou proteger isso. A periquita a coruja, vai dar, vai dar coruja, dá graça. Dá coruja, Porque se dá é porque dá, se não dá é porque não dá, então dá logo. <risos> bom, bom, gente, a Nani se fala é bom, assim, é assim né? bom, né? Eu adoro, eu também falo muito, adoro. Mas nós vamos ter que dar aquela pausinha aqui na nossa conversa. Então eu quero te agradecer. Tô te Não, tá Não. Bem, Eu tô adorando. É, agora acabaram os objetos aqui, mas a gente vai ter um segundo bloco ainda essa semana. Você vai conhecer outros objetos de recordação que a depois aqui no nosso baú. E eu quero te agradecer. Claro, claro. E depois você volta. Ah, meu amor, de volta. Avemos Aviau, Muito obrigada, obrigada. viu? Te adoro. Liviero, Liviero. Nós vamos continuar aqui esse bate-papo, a gente espera você na quinta-feira. Agora tem que pedir, isso faz parte da internet que eu tô aprendendo também, inscrevam-se, por favor, Inscreva no nosso o canal. canal. É Vocês sabem onde é que é, tá lá, inscrito e Eu vou pegar seu celular agora e vou te inscrever Você no meu canal. Tá bom, então tá bom. inscreve lá, se inscreve aí, põe a notificação, já que a gente tá começando agora, a notificação vai avisar o pessoal quando tiver um vídeo novo, então todo mundo vai saber, vai poder acompanhar e então, puxa também as fotos. O canal é Luciano Oliveira, meu amor. Ah, sei sei o canal, canal, é o meu canal. Não, não. E vai, não, vai ter o canal. Não, não. Na não, mas tem gente que tem canal que chama outras coisas. É, foi mas isso. o meu é o meu nome que lá vai ter muita coisa. Aí, né? Vocês estão vendo já, aliás. Eu sou da geografia, não tô nessa vibe. Mas ela ainda vai entrar na internet. Nós estamos nós falando aqui que isso ainda vai acontecer. Seu um tá? canal foi feito pra mim. eu não põe nada, só põe entrevista. Vou fazer entrevista lá no canal também, eu, Gente, maravilhoso. Imagina a Nani falando o que ela fala em cima de um palco, né? Já falou tantos anos na TV. Imagina falando pra gente. Gente na internet, isso eu assistiria com certeza também. e eu tenho certeza que muita gente também. Bom, eu chego lá. Então, a gente já se vê de volta na quinta-feira com mais Dani People aqui no nosso fundo. Até lá, Vamos. Eu me dei isso daqui. gente. Olha isso que máximo tem. isso aqui foi de 80. Quantos anos tem? 80, 90, 80. 2000, 2010, 35, 37 anos. 37 anos. É. anos e tá o caideirinho. Tá